<risos> assim, saúde Olá, eu me chamo Julia e esse é meu canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda pra mais um vídeo E hoje, gente, eu vou falar de um filme Hoje eu vou falar daquele filme lá da Netflix de 2020 É de 2021, gente, deixa eu ver aqui De 2021, gente, chamado A Mulher na Janela E esse filme, particularmente, me deixou um pouco irritada Mas calma, calma, calma se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece. Se mais relação, simbora. Enfim, a Mulher na Janela conta a história de Ana. Ana que tem uma fobia, que se eu não me se chama agora fobia. Tá aí na tela, gente. Eu realmente não sei. Pra mim, se eu não me engano, é o povo que tem medo de situações que vão deixar eles nervosos. Eu acho que é mesmo. Ana não sai de casa. Ana não sai de casa pra nada, nem pra colar o pão. O povo que bota o pão lá na porta dela. Mas enfim, o filme começa quando os vizinhos dela se mudam, os Russells, Russells, eu não sei como que fala, eu sou muito gringa, enfim, os Russells, os Russells, eu não sei falar, enfim, eles se mudam pra frente da casa dela e como a Ana não faz nada da vida, não trabalha, não faz nada, Ana fica curiando a vida dos vizinhos. É, eu, eu creio não, eu tenho a certeza, já faz dois anos. Até que um dia ela vê o vizinho dando uma facada na, na mulher. Minha gente, esse filme, ele foi uma, uma mistura de raiva com, com amor. Eu amei o filme, eu não achei o filme ruim não, tá, gente? Eu amei o filme. Mas o ponto é que, minha gente, esse filme me deixou um pouco estressada. Vamos lá, vamos começar. Vai ter spoiler, tá? Então eu sinto muito. Vão ser spoiler levinho, que você pode desconsiderar. Mas ainda assim não tem spoilers. Mas enfim... Ana mora numa casa extremamente grande pra quem mora sozinha. Minha gente, a casa de Ana tem tanto lance de escada. Tanta coisa que eu acho que ela mora num prédio inteiro sozinha. E essa casa enorme só dá problema, minha gente. Só dá problema pra Ana. Por quê? Lá mais pro final do filme, quando acontece uma perseguição, Ana tá ali correndo e tem um milhão de lances de escada e parece que nunca vai terminar. E você fala: Meu Deus do céu, essa casa é o quê? Um. O que Essa casa é um looping infinito de escada? Não, é possível. E é tanto escada, tanta escada, tanta escada, tanta escada, escada que você fala, meu Deus, nunca vai chegar lá em cima. Outra coisa que me irritou nesse filme, particularmente, é como, tipo, é como... Eu não sei explicar. Não, não faz, muita coisa não, não faz sentido. Muita coisa não faz o menor sentido, na verdade. Porque, ó, primeiro, Ana não tem família. <risos> Porque, olha, minha gente, é o seguinte. A, na história do filme, a gente... A gente descobre que Ana sofreu um acidente de carro há muito tempo. Há muito tempo não, um tempinho. E ela perdeu a filha e o marido. A filha e o marido dela morreram. E eu, provavelmente foi por isso que ela desenvolveu essa fobia. A filha, a gente descobre isso. Só que assim, Ana é uma pessoa que não sai de casa. Uma pessoa ligeiramente perturbada. Né? A gente descobre porque que a gente acha no início do filme. que O marido dela e a filha estão vivos, mas não estão. Então a gente descobre que a Ana é perturbada e não tem um familiar com ela. Não tem uma pessoa que ligue pra ela. Que família de merda é essa que não, não vai nem visitar, minha gente? A única pessoa que vai lá é o psicólogo de Ana, o psicólogo, o psiquiatra de Ana, minha gente. É a única pessoa que vai lá. Se você tem alguém da família que você sabe que não, não sai de casa, não fica bem, não, sabe, não coisa... Você deixa essa pessoa sozinha? Tipo, Ana não tem família? É porque eu acho que se Ana tivesse família, tudo já seria diferente no filme. Porque muita coisa do filme demora demais pra acontecer. Porque não tem ninguém com Ana. Ninguém pra confirmar o que Ana fez, o que Ana disse e o que Ana tá fazendo. Então se não tem ninguém, já é um problema. Principalmente se considerar que Ana é uma pessoa que toma... Eu tô falando muito Ana, mas enfim. Uma pessoa que toma remédio controlado. Que bebe, enfim, como assim, gente? Não tem nem plano. Mas por que, que ter uma família ser importante no filme? Porque tem muita cena, por exemplo, a cena em que ela vê a mulher sendo morta, a mulher sendo esfaqueada, ela, ela diz que viu, mas ela não tirou foto. Ela viu pela lente da câmera, mas ela não tirou foto. E daí. Todo mundo diz que é mentira. Não, você não fez isso, você tá ficando louca, não sei o quê. E a gente descobre que ela é parcialmente louca, mas que ela, de fato, tinha visto a pessoa ser saqueada. Entendi. Mas se tivesse, se tivesse alguém com ela lá no lugar, seria diferente porque a pessoa ia falar, não, realmente, ela viu, eu tava aqui. Agora, o filme tem um personagem, que eu não vou falar quem é, minha gente, ele engana direitinho. Você, cai quanto num conto da Cigana, minha gente, com uma facilidade que eu não sei explicar. Eu fiquei passada quando eu cheguei no final do filme e eu vi aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, como a gente não percebeu isso antes? É uma coisa, assim, de se impressionar. Tem também os policiais, né, os policiais que é assim, eles não acreditam em Ana a primeiro momento. Não, a primeiro momento não, em nenhum momento. Eles não acreditam em Ana em nenhum momento. E assim, as atitudes de Ana também são um pouco questionadas. Porque, convenhamos, uma mulher que não faz nada da vida toma remédio controlado e enche o rabo de cachaça. Porque a gente sabe remédios e cachaça não funcionam juntos. Uma mulher perturbada, né? sofreu um acidente, perdeu filha, perdeu marido e muita coisa. Ana também, que toma algumas atitudes, como por exemplo, ela liga pro trabalho do cara, do vizinho. Pra perguntar em que ele trabalha, com quem ele trabalha, quem a peço, o que, que ele faz, a pessoa, sabe? Umas coisas meio escompatas. E ainda de quebra, ainda fica olhando a casa da vizinha pela janela, sabe? Da forma menos escondida da história. Não é como se ela simplesmente chegasse e ficasse assim para dar cortina. Deixa eu pegar um pano aqui pra exemplificar pra vocês. Não é como se aqui fosse a cortina e ela ficasse assim. Vendo, sabe? Não, não, ela não tem curtindo Ela só fica assim, ó. Hum. De todinho. Assim, é um pouco esquisito. Então eu entendo a polícia não acreditar em Ana. Eu entendo. Mas assim, gente, não teve uma investigação pra saber se a mulher tava falando a verdade? Ou no mínimo perguntar, assim, quem é essa mulher, né? O que é que ela faz da vida? Por que, é que ela mora aqui só, né? Não teve. Sabe? Um pouco esquisito. Mas enfim. Minhas considerações finais. Gostei do filme? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Não é o melhor que eu assisti, mas com certeza conseguiu me prender, principalmente no final. Eu achei o filme, apesar dele ser um filme curto, ele só tem, deixa eu ver aqui, 1h40, não, eu não acho que seja um filme longo, gente, 1 e 40 de filme não é longo. Ele é um filme que ele parece ser mais longo do que ele é. Ele fica ali, sabe? É, é, é maçante você tá assistindo, sabe? Gente, é meio cansativo, eu achei, sabe? Mas uh, possa ser que pra você ele não seja muito cansativo de assistir, pra mim ele foi. E o final foi o que mais eu gostei. Até porque, gente, se o filme ele é cansativo, eu espero pelo menos que ele tenha um final bom. Ele é cansativo porque muita coisa resolveria, se Ana simplesmente cagasse e andasse os vizinhos. Sabe, ela tem um monte de livro porque ela não vai ler. Minha gente, é, o filme não se passa em 1940, ele se passa no século XXI, e ela, a mulher assiste DVD, ela tem, uma, ela tem um, um Macbook, ela podia literalmente zerar o catálogo da Netflix, zerar o catálogo da Amazon, zerar o catálogo da Telecine. Ela não precisava, tá, Curinha a vida dos vizinhos não, minha gente. Ela não precisa. Entendeu? E se ela não cuidasse da vida do vizinho, provavelmente ela não teria visto a mulher sendo desfaqueada. Se ela não visse a mulher sendo desfaqueada, ela não ia passar pelo filme. <risos> então, são um filme, é um fio, tipo de filme que uma atitude simplesmente mexe com toda a trama. Porque a trama inteira não aconteceria se ela não tivesse visto aquilo. Mas enfim, gostei, gostei, recomendo, quero que você assista, assista porque é muito bom. Mas, obrigada por assistir esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar sempre o sininho das notificações pra mais vídeos como esse. Me siga lá no Instagram, arroba juliacristina.underline. Beijo, queijo. Tchau. tem que parar de fazer isso, tem que achar outra, outro final do vídeo. Falou? Caras e bocas. Entre tapas e beijos, Ai, que esse amor. Eita só tua voz <risos> Vamos fazer isso vamos.